Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer. Tem muitas formas de emagrecer. A dieta é a forma mais famosa de emagrecer, por causa que muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do nosso corpo é a alimentação. A pessoa come demais, às vezes comete o pecado da gula e por esse motivo dieta é a forma mais famosa de emagrecimento.